A corrida, né, a linha de chegada termina para você quando o carro te ultrapassa. Né? Então é, essa é a dinâmica da corrida. E no ano que eu corri foi bem legal que quem dirigiu esse carro né, foi o Cacá Bueno. Fala galera, tudo bom? Começando aqui mais um podcast Corrida Perfeita. O podcast que ajuda você naquele treino, né, que você põe para escutar. E eu sou o Carlos Alves, farofa. Hoje eu vou comandar aqui pela primeira vez, então desculpa qualquer coisa, né? Porque a língua é solta. Já se antecipando, até e eu também já. Hoje estou com, com convidados mais que especial aqui, o nosso treinador Gustavo Guedes. Mas antes de fazer a apresentação dele aqui, eu queria pedir para vocês compartilharem, curtirem, se inscreverem no canal, se dar uma curtida aí na plataforma digital, se você tá só escutando no Spotify, sei lá onde é que está, Deezer. E lembrando que venha fazer parte do Clube Corrida Perfeita e treinar com esse homem aqui, né? <risos> Gustavo Guedes, triatleta, corredor, ultramaratonista, cantor de axé, pai de pet, pai de pai. <risos> Se apresente aí pra galera, velho. Esse, esse ano evoluindo aí, né? Agora a, a pai também, né? E Igual você falou, né, Farofa? Muita, muita coisa aí nesses anos com o triatlon, com a corrida, né? Foi bem venho me divertindo aí há aproximadamente 15 anos aí correndo, né? Mas sempre fui um apaixonado pela atividade física de uma maneira geral, né? Porque desde menino eu comecei a atividade física muito cedo. Mas aí é pelo menos uns 15 anos aí que eu venho correndo desde a última vez que eu fiz as contas. E aí pelo menos uns 10 anos como triatleta. 10 anos de triatlon já? Acho é, tem mais. É, eu também acho que tem mais. eu em 2022, meu primeiro Ironman foi foi 13, é, eu, ah, deve é. ter uns 11, 12 anos aí de triatlo aí, um pouquinho mais de corrida. Tu lembra da primeira corrida que você fez assim, de verdade? Lembro, lembro, lembro. É, é legal falar isso aí porque, o que que acontece é porque, bom, é, como eu falei né, sempre fui muito apaixonado pela atividade física de maneira geral, e eu lutava Karatê né, lutei Karatê. É, tem esse negócio aí do é, Karatê. É, eu lutei Karatê, a, o começo da minha carreira né, por, por assim dizer, foi com Karatê, então eu lutei Karatê Karatê também é um esporte amador, né? mas eu cheguei a lutar campeonato brasileiro, cheguei a lutar campeonato mundial e tipo assim, foi sempre o que me moveu, né? foi até o que me levou a fazer é, educação física, a estudar né? e, e comecei minha carreira dando aula de Karatê para crianças, né? dava aula de Karatê para crianças, Caramba. depois fui dar aula de Karatê para adulto e tal e, e vivi o Karatê. Só que eu também sempre gostei muito da bike, né? E eu usava a bike no final de semana de maneira recreativa. Mas não para transporte, era para passeio mesmo. Era para passeio, era de maneira recreativa. Eu saia para pedalar no fim de semana, pedalava com os amigos e calhou, né? Que num fim de semana desse pedalando, né? Já tinha até aquele negocinho das metas, né? E era um fim de semana que era um feriado. E aí a gente falou assim, eram três dias, né? Falando assim, cara, vamos pedalar 200km nesses três dias. Aí a gente fez uma, uma distribuição lá, que era um feriado, que era aniversário de Brasília. E aí no primeiro dia a gente tava saindo pra pedalar e infelizmente nesse dia eu fui atropelado. Puta, né? <risos> aí eu fraturei o fêmur, né? Mountain cara? bike era? Era bike. Era mountain bike, eu andava de mountain bike. E eu já fazia umas trilhazinhas, aquela coisa, como eu disse, né? Bem recreativo. E aí fui atropelado e fraturei o fêmur e aí nessa brincadeira de fraturar o fêmur, né, eu fiquei seis meses sem andar. E aí quando eu, no processo de recuperação, eu tentei voltar a lutar Karatê, só que eu não consegui voltar a lutar Karatê mais. Não em alto nível como eu lutava, né, é. tipo, de competir e tal, como eu curtia. E aí eu decidi que eu ia largar o Karatê, aí larguei o Karatê ali por um breve período, né, e... E continuava a fazer atividade física, só que eu pedalava ainda recreativamente no fim de semana e trabalhava em academia. Então, Ficou fazia... com trauma não, de atropelamento? Demorou para voltar a pedalar? Cara, incrivelmente não. Antes de voltar a andar, eu voltei a pedalar. Foi a primeira coisa, porque eu já dava aula de bike indoor dentro da academia. Eu já era é... profissional de educação física, eu tinha uns, tinha uns 25, 26 anos. E eu voltei a pedalar primeiro, foi uma, foi uma das coisas que foi fundamental até na minha recuperação. né? E aí pedalava recreativamente, aí larguei o Karatê, né, e fazia musculação na academia, aquela coisa toda. E aí um dia, né, cara, eu tava pedalando aqui pelo centro da cidade, tava tendo uma corrida lá na, na Esplanada dos Ministérios, era a Corrida dos Correios. Eu fiz, já, os carteiros. É, e aí, cara, nessa corrida, é, eu cheguei lá e parei pra ver as pessoas chegando né, na corrida, e a galera correndo e tal, aquela coisa toda, aquela vibração, gente batendo palma. Pô, oh, maneiríssimo, né? E aí, nessa de ficar observando as pessoas, vinha um cara lá correndo, cara. Aí o cara, com a boca meio de lado, torto pra um lado, a perna pro outro. E o cara, e o cara fazendo aquela força incrível, assim. Aí eu olhei pra aquele cara. E aí, pô, tinha dois parafusos, uma meio lá na perna. E eu olhei pra aquele cara correndo, eu falei assim, cara, não acredito que esse cara tá correndo. Aí eu falei, cara, se esse cara tá correndo, por que, que eu não posso correr? Pensei, juro pra você, foi o que eu pensei na, naquele primeiro momento. eu Falei, cara, eu vou correr. Aí, cara, bicho sai daquilo com, a, com aquela ideia na cabeça, né? E aí, cheguei em casa e eu conversei com alguém, alguém falou, pô, mas tem corrida, não sei o quê, tem corrida sempre. Aí isso era, foi no fim de semana. Aí no outro final de semana, e era numa época que é até muito diferente do que a corrida é hoje, né, cara? Tinha a corrida do trabalhador, que era é. no dia 1 de maio. Fiz Quando, também. Corrida, quanto que era? Nesse... Tu lembra quanto que era? 10 reais, 10... 15. Eu acho que era de graça. A Corrida do Trabalhador já foi de graça aqui é... no Brasil, né? A dos carteiros era... Também era tipo isso, 15, 20. E mas de... assim, era muito barato a inscrição. E era muito cheio e não tinha esse glamour da, da prova, né? Não tinha pós-prova, kit, era bem simples, mas enfim. Era legal pra não? É. Não, ainda é. é legal, né? Mas era de, era, um, era um era uma coisa diferente, né? É. E aí, cara, eu lembro que eu fui fazer a inscrição, olhei lá tinha 5 e 10 km, aí eu falei, cara, vamos escrever nos 10 logo. <risos> aí já me inscrevi nos 10 km, 10 km já. Aí né? cara, do posto lá. <risos> A minha meta é não, chegar. É... <risos> aí peguei e me inscrevendo nos 10 km e, e fui pra corrida, né? Aí assim, eu era relativamente Aí, preparado né tinha uma certa Você tinha uma bagagem é né? uma bagagem ali de condição neuromuscular cardiorrespiratória e peguei e falei pô vou lá e aí fui me inscrever para os 10 e vamos nessa só que nessa época eu ainda não tava plenamente recuperado né? as pessoas até que me conhecem nessa época antiga até mancava um pouco eu ainda não tinha ainda a mecânica ainda readaptada para a situação que eu tava mas, cara, exatamente o que você falou, meio torto, né? E eu corria meio que bancando. No começo eu corri, corri muito, assim, até depois, sei lá, equilibrar um pouco mais a minha corrida, né? E aí fez a primeira prova, a corrida do, do trabalhador. Corrida do trabalhador, eu tenho a medalha lá em casa até hoje. Não é, sei se eu tenho as medalhas É, eu, essa, medalha, essa medalha eu ainda tenho lá guardadinha lá em casa ainda. E corri até relativamente bem. Como eu falei, uma, uma boa condição um cardiorrespiratória, um muscular. Eu lembro que eu ainda fiz essa prova... Eu, acho, eu lembro que eu andei no quilômetro 7, que eu não consegui correr os 10km os 10 seguidos, assim, eu, corri, eu andei no 7. Eu, eu sempre já tive um pouco dessa coisa da competitividade, né? Mas eu lembro que eu corri, eu corri essa prova. Essa primeira prova eu já corri abaixo de 50 minutos. Já né? corri uns 5 por quilômetro tá já. não, cara, só tem mutante aqui nesse lugar. Eu vou desistir. Mas foi vou assim que. Vou montar um bar. De novo. De né? novo. <risos> E assim que começou a minha história com corrida. E dali eu me apaixonei mesmo, né? Que aí eu comecei a treinar com regularidade, né? Aí eu já treinava três vezes por semana e eu fui me apaixonando, que aí eu fui vendo as provas, né? E fui melhorando o meu tempo, aí veio o negócio da meia maratona, depois maratona, depois... Enfim, né? Toda essa resenha que vem por trás disso aí, que tem muita coisa aí pra, pra contar em meio a essa história aí, esses, sei lá, 15 anos, um pouco mais de 15 anos de corrida. É, mas assim, a gente... É, poderia ficar falando aqui de todas as provas que você fez, que a gente fez junto, né? A gente já viajou junto para competir é. e tal, mas o diretor disse para a gente falar só de uma, então <risos> vamos falar só da que ele mandou. Conta pra gente, primeiro, é, a gente vai falar sobre a participação do Guedes na Wings for Life. Você fez uma só? Fiz só uma. Fiz só uma e para quem não sabe, quer dizer, Guedes, você pode contar. A Wings for Life é uma corrida que não tem linha de chegada, né? Então, para quem não conhece, é muito legal ela não está acontecendo mais no Brasil presencialmente ela, você pode fazer ela virtualmente virtual no Brasil vão ter vão ter grupos que vão se reunir para fazer tem um site deles e mas no mundo está tá rolando acho só na Europa que eu vi são alguns países vão vão rolar prova física mesmo e e ela é totalmente voltada para doação para é, medula né para casos de medula e Guedes, conta como é que Funciona a Wings for Life a galera aí que nunca correu, que não sabe como é que funciona? Fala, e como foi aqui em Brasília, tipo, aqui você participou? Cara, uh, e aí é legal até falar isso, né cara, porque meio a... Uh, eu, eu, eu me lembro até de uma, uma sensação que eu tive, né, quando eu fiz a Wings for Life, até em, em, em relação aos parafusos que eu tenho na perna, né, e... Não me senti assim, né, mas é eles têm um slogan muito legal, né, que é, é corra por aqueles que não podem, isso. né. É muito legal esse slogan e me chamou muita atenção quando, quando teve aqui em Brasília. Eu acho que eu corri... Foi a segunda edição, não, não me lembro porque eu não corri na primeira. Mas foi o percurso mais legal que teve. 2017, né? Que, cara, eu acredito que foi. É... E uma coisa muito legal que teve nesse percurso é porque o percurso ele não se repetiu, né? Nos, nos outros anos seguintes que teve o percurso ele se repetia, que tipo, da... ficava dando voltas no mesmo ah, lugar. É? É, e esse percurso que eu corri ele foi bem bacana porque ele saía lá da esplanada, a gente descia o eixo, depois a gente vinha fazendo a L4 Sul L4 Norte L4 Sul, subia o balão do aeroporto, pegava o Lago Sul, meu irmão, e, e assim os caras que venceram a prova, os caras foram pegos quase lá na lá, conta aí como é que funciona lá, na, quem não... lá na Polícia Rodoviária pra, pra, pra quem não conhece a prova, o que que acontece né galera, é, larga todo mundo junto, né, e Todo mundo, cada um correndo no seu ritmo. E depois de 30 minutos que que as pessoas largam, né que larga a corrida, largam o carro. Né? E o carro ele vai correndo a uma velocidade constante. Eu não me lembro. 14 por hora é a primeira. É, é, eu acho que é 12 por hora. Não, que é... 14 por hora são os primeiros 30 minutos. É, os primeiros 30 minutos. E ali é. depois eu, de. Vou checar aqui para não é. falar que estou falando besteira, mas é isso mesmo. E ali depois de cada. De cada... 10 15 minutos o carro vai aumentando a velocidade é. né E aí o a corrida né a linha de chegada termina para você quando o carro te ultrapassa né então é essa é a dinâmica da corrida e no ano que eu corri foi bem legal que quem dirigiu esse carro né foi o Cacá bueno. então a gente tava até brincando aqui falando no, no começo aqui né então o Cacá bueno que tava dirigindo o carro então é uma, é uma vibração uma energia muito legal e fora os atletas né que correram a prova na, na época que correu, a gente que curte triatlon, o Igor Amorelli correu a prova aqui, tinha muitos atletas, a, aquela menina maratonista Fernanda, esqueci o nome dela, mas muita gente do meio, aquele outro cara da cadeira de rodas, o Fernando, Fernando que é, era é correu, atleta né? que era Big Brother. Exatamente, então essa é a ideia da prova. É muito bacana né e vem quando o carro te pega, ele te alcança e aí você fica na deriva, na rua? não, não, não, <risos> é que a, a, isso? Prova, a prova acaba para você ali, mas a estrutura de prova ele, ela, ela é feita né para quando acaba, quando, quando o carro te ultrapassa, vem um carro ali né, um, um ônibus normalmente você sobe no ônibus e volta para a volta linha de, pra, pra linha de, de largada, largada né, onde começou a prova e ali onde eu normalmente rola o pós-prova e tal né é, essa é essa é a ideia eu Você acho que, até por isso que eles dispuseram né depois nos outros anos porque não é uma logística tão fácil né cara ficar no circuito é ficar no circuito para poder voltar todo mundo ali para a linha de largada no, no final ali quando a pessoa quando terminar a prova para pessoa né teve uma prova similar a essa no lago de natação aqui em Brasília que o barco te alcançava também caramba teve agora esse ano é, é mais difícil eu ainda. Eu não sei de como foi né? o Face eu, eu falando... e tal, né? Qual a, a, a, a velocidade que tinha na, que nadar, mas rolou. Mas aí, a gente tava olhando lá os agora antes de gravar. Tipo, o carro vai aumentando de velocidade, e aí é claro que você não tem um, um, um, uma quilometragem fixa, né? Você pode alcançar quantos quilômetros forem derem até o carro chegar em você. É. E a gente viu que tem um sueco lá. Miserável que <risos> correu 90 km, quilô... 92, né, que a gente viu? Chegou a correr 92 km, 92 km até o carro pegar ele. Não... Você correu quantos aqui? Quando eu corria, eu corri 48. 48, deu um pace de 4:23. Nossa, é nos, nos 40 durante os 48 km, É Isso com toda a variação automática, né, desse percurso aqui, é. que a gente sabe que é bem, é, é, e como é que é funciona legal? a hidratação, essas coisas? Tudo é. Cara, tem hidratação normal durante, durante a prova ali a cada. Eu não me lembro ao certo, mas eu, se eu não me engano era a cada 3 km tinha hidratação e só água, né? E ela, era interessante, né? Assim, uma coisa legal da prova, porque você passava nos primeiros postes de hidratação, né? Cara um monte ali, depois do quilômetro sei lá, tipo 38, né, cara que aí já, já começa a dar uma filtrada aquela galera que corre ali abaixo Fica ali. a galera ficou um no pelotãozinho assim, é... junto, não? ou dispersa? Cara, quando, quando eu quando, quando eu corri no, come, no começo, tinha um tinha uns, alguns pelotões, corri junto com alguns atletas ali, uns 8, 9 atletas mas teve muita gente que eu acho que não pegou bem a a ideia da prova, né, e teve muita gente que, falou, que, que falava assim, ah não eu vou lá pra correr 10, aí Terminava os 10, aí começava a caminhar até o carro chegar. Até o carro chegar, o ah. carro chegava, vou correr 16, ah, vou correr 40, e, e parava. Eu fui na ideia de ir até o fim, né? E foi muito legal, porque quando eu fiz a prova, é, eu, eu tive. É, eu fui o sétimo colocado em geral aqui em Brasília, ah. né? Então foi bem bacana, porque quando o carro tava tipo a um quilômetro de mim aí começaram a chegar aqueles bat... cara e é muito legal só de lembrar arrepia que é muito muito muito bacana e começava a chegar os patedores de moto <risos> né não, não, os caras falam, os caras falavam assim cara tá chegando se tu tiver o massa se tu tiver véio. alguma coisa para dar é agora, é agora velho entendeu E aí você tenta ali imprimir teu melhor ritmo apesar de você já estar tá com 40 e tantos quilômetros nas costas ali correndo e aí eu entrei bem na proposta da prova e foi muito legal, eu, eu inclusive, tem lá no meu Instagram, é, é uma das fotos que eu mais gosto, que é a foto da hora que o carro me passou, né? Que, cara, não, de lembrar é emocionante, né? O, o Cacaguinho, caraca, ele vibrando assim com você. Pô, deve ser massa pra ele também, né? Pô, tá você todo tá louco. É, é, tá doido, é uma das fotos mais legais que eu tenho e... E o cara aqui de Brasília, o André, que é o cara do Corre Pra Foto, eu lembro quando ele me passou, ele falou, caraca, moleque, tu tá aqui, velho. Aí me passou e falou assim, aí foi ele que tirou, fez o registro das fotos, né, quando ele, nossa, a foto é muito bacana, depois eu, depois, sei lá, pede pra alguém colocar aí, a foto é muito legal, eu gosto dela pra caramba. E aí eu passo aquela vibração e quando passa aí você, né, tipo, cara, acabou, né, é bem bacana. Tinha muita gente que pegava ali, a galera que ficou por último, né é, até levou a placa pra casa, né, cara? Que a placa é, do quilômetro? É, a placa do quilômetro. E, né? e eles estimaram, assim, uma quilometragem máxima? Porque, cara, pô, como é que é. o cara o organizador deve se lascar, é, né? Não, é, não, mas aqui eu lembro, eu lembro que quando foi aqui em Brasília eles estimavam tipo, até, tipo, 100 quilômetros, porque... Caraca! Sério, porque aqui, ó, aqui em Brasília, como eu falei, né, passou o Lago Sul, cara, o Lago Sul inteiro foram pegar os caras quase lá na polícia rodoviária, velho, que, que foram, e aí, aqui, tipo assim, continuava, 60 e poucos aqui aqui em Brasília, eu acho que foi quase 60, foi 59, foi um, um gringo, então esse foi o segundo ano que teve aqui em Brasília mesmo, foi um gringo que ele tinha ganhado no país dele, aí ele escolheu aqui em Brasília, porque era uma parada legal da prova também, né? o cara que ganha a prova, né, na, na, naquele circuito, ele ganha o direito de escolher onde ele quer correr no outro ano, e a organização da prova, ela Levei. banca, ela banca o cara pro cara e correu acho que inclusive por isso que o sueco se deu bem e aí acho que ah, ele é, escolheu ele ganhou várias provas é, e aí eu acho que ele escolheu os percursos mais rápido que, que aí foi quando ele bateu os 92 quilômetros aí né E aí ele é, aqui em Brasília foram pegar os caras já tava tava o... esse gringo e o Kenny meu irmão os dois se esgoelando lá e eu acho que foi tipo no sprint mesmo que o que, que Cara, imagina, eu... né? tipo, a linha, a linha de chegada tá chegando em você e você vai acelerando. É, tá sendo muito você doido, tá né? louco, meu, eu fico imaginando a situação. Né? E aí já pegaram os caras, já tava quase lá na polícia rodoviária, já tava, já tava bem longe já, foram pegar os caras com quase 60km e os caras me pegaram ali na altura da, da 23 ali, né, da subida da 23, então os caras ainda Zero a 23 inteiro ainda... Subir ali a matinha ainda, e pra quem não conhece é uma subidinha é, meio chata aqui, é, é, tem. não é muito longa não, mas é chato é porque o cara de BH tá escutando a gente aqui, é, é pra é ele é, é plano, <risos> não é que lá lá é só não, aqui tem bastante sobe e desce ali né, teve, é. teve, muita, teve muita subida ali do, na, na prova, se pensar ali a gente saiu aqui do plano da esplanada, mas se você pensar que você, a gente subiu teve a subida do iate ali... Tem noção de altimetria? Ganha mão, né? Cara, eu é não difícil. me lembro, não, não me lembro. Tem que pegar, no, tem que dar uma olhadinha no Strava lá pra o... poder lembrar. E a mulher, sabe quanto fez a primeira Car... colocada feminina? Velho, ela ganhou de mim, inclusive. <risos> não, e foi uma menina lá de Floripa que, que veio pra cá. E eu acho que pegaram ela, pegaram ela tipo uns 2, 3 quilômetros na minha frente. Pegaram ela tipo na terceira ponte e eu, eu, eu lembro que quando eu ia correndo era o negócio da competitividade né eu lembro que quando eu tava passando correndo e que, que eu já sabia que eu era um dos últimos ali né é... aí eu perguntava para os staffs né que estavam dando água. quantos tem na minha frente Aí os caras falavam assim tipo cinco seis 10, né aí eu, aí eu lembro que eu passei por um eu peguei a água Aí o cara falou assim, tipo assim, tem cinco e tem uma mulher. <risos> <risos> tem uma mulher que passou aqui. Aí eu que fiquei sabendo. Chorando, né? <risos> Só pra cintar o um é. negócio, né, cara. Mas é... teve uma mulher, uma mulher de Floripa. Correu né? o que, Um 52? Cara, ela deve, ter corrido... ela deve ter corrido uns 50, cara. Ela deve ter corrido uns 50. Nossa porque senhora. me pegou ali na, na, na 23. Ela Vai foi... Uns per... 4 e 10, né, por aí. É, cara... Mais ou menos, é porque o meu deu 4,23 Ela deve, ter, ela deve é. ter corrido isso mesmo aí, aí. A gente viu na calculadora que tem no site Quem, não, quem quiser conhecer mais a prova tem o site da Wings for Life E lá tipo, se o cara correr 72km na prova Dá um peixe de 3,25 Correr quantos? Falou. 72 a calculadora só vai até 72. Os caras bateram o recorde <risos> na calculadora. Ou seja, o sueco aí, quando bateu o recorde, ele correu provavelmente perto de 3 por 1. Você tá louco. Keep showing que se cuide. Sueco bem, vem aí. Ah, é. já, já... Eu não sei nem o nome desse sueco aqui. Depois ele consegue. Eram alguma coisa. A gente é. tava tá vendo agora. É. De... O famoso Eram. É. Aaron. é. <risos> E, e sobre o kit da prova, a galera gosta muito também, como é que era o kit? Essas Cara, coisas? É Pô, legal essa é, medalha, paras, que você essas falou esparos, é, assim. O kit da prova, ele tinha duas camisetas, né? Porque, pô, outra coisa que também é legal de falar, né? Porque eles, eles é, incentivavam as pessoas sempre a levar alguém, né? Inclusive, tiveram diversos atletas aqui de, pô, de eu Brasília. Eu acho que... O tio Robson correu com alguém, não foi? O Robson, o Felipe, eu lembro também o que... O Felipe eu tenho certeza, o, é, Robson, o ele Robson foi outra não, corrida. Não, o Robson foi essa corrida, o Robson foi essa corrida Co também. Corre empurrando foi... um cadeirante, é, alguém, é, entendeu, para participar Ajudando também. alguém. E tem tem muitos, um... tem muitas pessoas que fazem isso nessa prova, né, ela, ela... tem essa cultura, né, de você levar alguém para apoiar. Exatamente, aí por isso o Kit sempre vinha com duas camisetas, ah, né, é? ele vinha com duas camisetas, uma camiseta branca, uma camiseta um, amarela, mas chamativo, bem bonita a camisa, do Adão, com material bacana e depois completa a prova também a medalhinha, né? uma medalha bacana também eu tô tentando me lembrar que tinha mais alguma coisa no kit aqui mas eu não tô me lembrando de nada não, já tem um bom tempo que eu corri é. a prova aí agora eles têm essa versão virtual aí que, como é que não sei como funciona na prática, mas basicamente você coloca você baixa o aplicativo, provavelmente dá o play né, pra, pra começar a correr, dá o start e, e ele deve ter um GPS que quando o carro chega você tem que parar mas uhum. é virtual eu vai te avisando ali né? é. o que não deve ter nem um quinto da emoção que você ah, que você sentiu é, não porque cara... porra, no carro o carro chegar em você a, a linha de chegada chegar em você deve ser Pô, muito você dele, é doido né? não é, é, é o que você tá falando eu, eu acho que deve dar até aquela sensação falando aqui lembrando né do, do da sensação do momento né cara é, as motos chegando, todo mundo buzinando, é, a galera vibrando com você ali, quem tá ali, e, e, e tinha também uns outros, eu tô me lembrando agora, né? Que tinha uns outros pacers, né? Que era a galera que, tinha, que vinha de bike, né? Que vinha monitorando, que vinha a galera com as bandeirinhas e tal, que já era pra ir te avisando, né? Então, tipo assim, para os últimos, né? vou colocar dessa tá maneira, chegando. é, tá chegando, cara. Se tiver alguma coisa aí, tiver uma gasolina aí no tanque pra gastar, a hora é agora. E eles chegavam primeiro, aí depois vinham as motos, e aí por último vinha o carro. É ah, muito legal a prova, muito divertida. É uma... Ela saiu daqui de Brasília, foi pro Rio. Eu lembro que no primeiro ano que teve também, teve em Floripa. Teve né? em Floripa. Teve em Floripa. Foi pro Rio. Acho que também. Não, não sei se deu certo no Rio, porque que saiu. Mas a ideia da prova é muito legal, cara. Não era uma prova que era para acabar um. Acabar não, acabar. É, acabar não tem, é, aqui no Brasil. Às vezes é. volta, né? Por conta. Acredito que a pandemia deu uma deu uma diminuída, Esfriada, né? é, mas às vezes volta, talvez não para Brasília, mas para o Brasil de forma presencial, porque eles vão estar na Europa em vários países, às vezes volta para cá. Né? É. Na América não tem nenhum lugar, né, nem na América do Sul nem na América do Norte. É. E eu lembro que tinha. É, teve, teve no Chile também, é. teve no Chile, cara, a prova é maneiríssima, cara, maneiríssima. A ideia da prova, eu acho que principalmente para quem é, curte longas distâncias, né, ou curte se superar ali, né, dentro do de entregar o melhor dela na, na proposta de um dia. Até uma coisa que é muito minha, né? Que eu um cara, sou um cara que gosta muito de treinar, né? Eu acho que acredito até mais que competir, que foi uma coisa que foi rolando mesmo um dia. um dia que eu saí lá pra correr a prova, eu não saí com a ideia, falei assim, cara, você vou lá pra correr, 40... não, fui pra entregar meu melhor que eu tinha ali no dia e, e deu bom, né? Assim, eu acho que eu não ia dar conta de fazer isso, cara, eu ia me programar. Pra chegar e... Eu ia falar, pô, vou correr em tal pace, quando chegar, chegou. Chegar, acabou, né? Não ia pensar em quilometragem, não, eu ia pensar em pace. É, teve, teve gente que correu pensando, tipo assim, eu vou correr a maratona, eu acho que talvez uma coisa que, que tenha me favorecido, talvez, né, nesse ponto, né? Cara, o cara falou, cara, chegou ali no 42, eu vou caminhar até o carro me pegar. É, gente que, eu lembro de gente que correu 30 eu lembro, eu lembro de um cara um amigo meu falou, não, cara, vou para correr 30 cara, o cara foi embora aí quando chegou, tipo no, quando eu peguei ele, assim, quando eu encontrei com ele, a gente tava tipo, no 34 aí ele já tava, tipo, trotinho maroto, só esperando o carro chegar tipo, dando uma soltadinha sabe, aí talvez eu acho que se essas pessoas tivessem com essa proposta de correr até o, o quanto ela conseguisse, né Provavelmente mais gente teria chegado na minha frente nesse dia. Então beleza, vamos para as considerações finais aqui. E qual a próxima prova que você vai fazer aí? Cara, eu tô, eu tô, eu tô com um monte de coisa para fazer assim, né não está sendo, como você falou lá no começo, um, é... eu, eu sempre fui um cara que gostou muito de treinar, só que agora eu não estou tendo tanta disponibilidade para o treino, tanto que estudo de trabalho e eu acabei de ser pai, né meu filho está com quatro meses, então não tô conseguindo tanto assim porque eu também não durmo tão bem as noites né mas tô com muita prova aí para poder fazer agora aqui em Brasília vai ter o vai ter o Brasília Triatlo em dura agora que dia 10 tá? duro prova dura prova dura prova de gente grande e aí essa prova tá muito mais em virtude tá muito mais atrelada a um Ironman que eu tô inscrito no início de maio né vai ser um pré-prova aí né? E aí, cara, como eu já não tô conseguindo muito treinar direito, como eu gostaria de estar tá treinando, né? No dia 24 de abril vai ter maratona aqui em Brasília. Nós vamos estar lá. É, e aí, por coincidência, né, cara? Dia 24 de abril é meu aniversário. Aí ano passado eu comemorei correndo 40 quilômetros, aí eu, esse ano eu vou fazer 41, aí eu comemoro correndo 42. Aí eu tô com essas três Se brincadeiras, Se quiser eu vou de hein? carro, eu te pego no 41. Não, você lá. vai de bicicleta levando a... <risos> vai de bike ali, me acompanhando ali e é. aí vai, vai acontecer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida e aí eu vou ter que ser muito consciente né, nos próximos dias aí eu vou correr duas maratonas em 15 dias né cara uma maratona aqui né, no meu aniversário Parabéns Gustavo falando isso pra todos os seus alunos que você fica brigando lá no chat lá é, né, parabéns mas, cara mas eu vou usar como um treino né, a ideia é usar parabéns, como um treino. a gente vou... fica muito feliz de escutar <risos> isso de você aqui mas a ideia é essa e, e me divertir né, eu acho que é eu, eu, eu, uma coisa que a gente até fala né, lógico que a gente quer tirar o melhor, a performance dos alunos que querem né, dos alunos que levam a sério, mas a corrida também sempre é um meio da gente é, se desestressar, é um, é, meio, é um meio da gente se divertir. E nesse momento eu estou usando a corrida muito mais comum esse tipo de ferramenta do que, do que pensando na performance, até porque como eu falei né, é. eu gosto de competir um pouco. Beleza, então ó já vamos deixar marcado aqui, quando terminar a Maratona Monumental, a gente faz outra resenha aqui sobre a Maratona Monumental. Poxa, essa eu quero estar, tá, com Já certeza que, eu queria... provavelmente eu vou correr a meia, você vai correr a Maratona, Andrei vai correr não sei o quê. vamos uhum. ver como é que vai ser aí. A gente faz uma resenha zona aqui, todo uhum. mundo contando como foi a... A experiência. A experiência. É, né? o e percurso, o percurso da Maratona, até legal fazer o convite aí para quem no, pra quem assistir a gente aí. É. Quem quiser uma prova desafiadora, o percurso da, da, da maratona aqui em Brasília é bem desafiador. E é um percurso maneiro de fazer, que é o avião, né, cara? É bem legal o percurso do, da, da, da maratona aqui, eu acho que vai ser divertido. Eu acho que vale a pena vir aqui para brincar, para se divertir nessa prova. Beleza, obrigado aí. Obrigado, galera, que tá escutando. De novo, curte, segue, compartilha, dá o like. comenta, faz o que você quiser aí, manda pra um amigo, etc. Vem treinar com a gente, melhorar essa corrida né Melhorar a sua corrida Deixar a corrida mais leve, deixar a corrida melhor E quem quiser tem é, corrida, é, CorridaPerfeita.com Barra Clube Vai lá, se inscreve Vem treinar com a gente Quando entrar lá já pede para treinar com o Gustavo Guedes lá Que ele tá precisando de aluno <risos> é, Valeu Falou editor, abraço Valeu galera, um abração tamo junto.